Eu sou Ligiane, do portal de notícias o fatomaringá.com. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro, e nós estamos aqui na Avenida Brasil para acompanhar a inauguração do Paraná Clínicas, uma empresa do Grupo Sul-América. Daqui a pouquinho a gente volta com entrevistas com os protagonistas. 53 anos atrás, só isso, acho que é metade da sala que não era nem nascida, é, eu estava atravessando essa rua aqui para estudar no Santa Cruz. Vida de Mandaguari, mudando para cá, morando ali na Zona 4. Então, é, minha vida acadêmica, minha primeira escola foi o Colégio Santa Cruz. Fui coroinha nessa capela, <risos> minha mãe inaugurou o campo de futebol no colégio. É, pedalava aí pela, pelas ruas aí de, de Maringá, né? então Maringá para mim é uma cidade é, que mora no coração. Agora eu estou em companhia do doutor Carlos Mortean, que é o representante da empresa Paraná Clínicas, há 52 anos em Curitiba, atendendo Curitiba e toda a região metropolitana, e hoje, nesse dia 23 de janeiro, inaugura a sede aqui em Maringá. É uma satisfação, doutor? Mais que uma satisfação, é um orgulho. Né? A gente é, está vindo para uma cidade tão promissora e tão acolhedora quanto Maringá, realmente é, nos enche de orgulho. É, como você falou, a gente está já no mercado de, de Curitiba e região metropolitana há mais de 50 anos, né? é, com uma liderança no segmento de planos de saúde empresariais, é isso pautado ali num processo muito é, é, desenhado de gestão de saúde, a gente acredita que muito mais do que tratar doenças, a missão da Paraná Clínicas é promover saúde. Né? Então, através de uma gestão bem feita, é, desses programas de gerenciamento de ações que vão da promoção, prevenção, até o cuidado com o doente crônico, a gente tem essa, essa posição bem consolidada lá em na região. Né? E agora a gente está muito feliz né, com a entrada da clínicas no Grupo Sul América. Há cerca de dois anos a gente foi adquirido por uma empresa que tem mais de 100 anos no mercado brasileiro, uma líder, né? e que é, nos deu a chance de manter a nossa marca, de manter a nossa identidade e de manter os nossos projetos, e nos incentivou para a expansão para o norte do estado. O senhor falou a gente... tudo, expansão, a Paraná Clínicas está crescendo, né? vocês inauguraram o, no final do ano passado, em novembro, uma sede em Londrina, hoje em Maringá, e tem planos para as novas empresas no Paraná, a próxima é Cascavel, é. isso mesmo, Você né? Você está, isso aí, a próxima etapa é Cascavel, e a partir... É, dessa nossa presença aqui no estado do Paraná, a operadora tem planos de expansão para outras do, regiões do Brasil também. Né? Então, é esse plano de expansão que hoje é o grande motivador. Né? Então, é, nós já adquirimos a carteira da Santa Casa de Ponta Grossa, assim que entramos no Grupo Sul América, então também já estamos presentes na região dos Campos Gerais e agora com Londrina, Maringá e Cascavel a gente fecha aí a presença da Paraná é, aqui no Estado do Paraná, né? A gente é, realmente estabelece relações de parceria com os nossos clientes, né? A gente entende que o cliente tem a sua missão, é, tem a sua produção, tem o seu serviço e a gente quer estar junto dele, entendendo como é que é o funcionário, como é que é o perfil desse funcionário, o que esse esse esse o pessoal precisa do ponto de vista epidemiológico, assim como os dependentes, né? e a gente ajuda a construir dentro da empresa, junto do, do, do trabalho do médico, da saúde ocupacional, programas, como eu falei, e projetos específicos para isso. Né? E isso faz com que a gente tenha um tempo médio de permanência do cliente dentro da Paraná Clínica de aproximadamente 10 anos. E por que que o Maringaense deve escolher o plano da Paraná Clínica? Eu acho que a gente está trazendo pra, aqui para Maringá, que é uma cidade que tem já uma estrutura de saúde bastante consolidada, um diferencial que começa nessa estrutura física que vocês estão vendo a gente inaugurar hoje, né? que é um ambiente moderno, um ambiente acolhedor, é um ambiente que vai trazer o conforto que é, o nosso beneficiário merece, aliado a, a um corpo clínico que é, tem o um foco realmente na qualidade da assistência, de uma maneira é, bastante aprofundada. Né? Então, é, o pessoal aqui de Maringá pode ter certeza que, vindo para Paraná Clínicas, ele vai con contar... É, com um atendimento personalizado e diferenciado visando a manutenção da sua saúde e ao tratamento das intercorrências e das doenças que eventualmente os acometerem. Né? É, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigada e sucesso. Obrigado a vocês. Sucesso para nós e obrigado Maringá. Para todos nós do Sul América, é muita alegria que a gente chega aqui na cidade de Maringá, a Sul América com 127 anos de existência, adquiriu a Paraná Clínicas com 52 anos de, de existência em, em 2020 foi essa aquisição e apesar de serem empresas de tamanhos distintos e empresas de segmentos até complementares, né, um semi-verticalizado, outro seguradora, a cultura da empresa era muito parecida, né, os valores que a empresa tem, a forma que ela cuida dos seus colaboradores e a forma que ela cuida dos seus clientes e parceiros coletores também. Maringá faz parte do plano de expansão da companhia, né? o Grupo Sul América adquiriu a Paraná clínicas em 2020, Paraná clínicas com 52 anos e uma atuação sempre focada em Curitiba e região metropolitana. Foi quando a gente identificou o estado do Paraná é um estado que está crescendo muito fora dessa região. Né? Então, a primeira expansão que nós fizemos foi em Campos Gerais, ali na região de Ponta Grossa, Telemaco Borba. E agora, no finalzinho do ano passado, a gente foi para Londrina. Estamos inaugurando hoje aqui em Maringá. E em fevereiro, a gente inaugura Cascavel, que a gente fecha aqui o norte-oeste do estado da, do Paraná também. Estou em companhia do secretário de saúde do município de Maringá, Clóvis Melo. Qual foi a sua impressão dessa noite de inauguração do Paraná Clínicas? Ah, muito boa. O mercado de saúde está muito aquecido aqui em Maringá pela quantidade de empreendimentos privados que estão que estão acontecendo aqui na cidade. Paraná Clínicas se junta a esse esse hall de, de empresas, instituições que está vindo investir aqui em Maringá. Isso é muito importante investir uhum. em saúde é muito importante, então é um lugar muito bonito, 16 consultórios com atendimento de fisioterapia, de audiometria, então o Maringá se sente orgulhosa de recebê-los, afinal eles fazem parte da Sul América que foi adquirida pela Rede DOR. Né, estão presentes no sul do país inteiro Estão aqui na nossa cidade agora Vamos recebê-los com, recebê com todo carinho A nossa população merece E a gente fica muito feliz De ver esses movimentos de saúde Que vêm para auxiliar, inclusive, o poder público naquelas questões em que o poder público não está presente Então é, é muito importante E a gente acha que todos são nossos parceiros Entende e trata Todos nós somos parceiros Todos nós lidamos com saúde Seja público ou privado Os desafios têm que ser compartilhados de forma que a população consiga ser atendida. A, a expansão da Paraná Clínicas ela vem crescendo de forma substancial em todo o Paraná. E não curar mais uma unidade desse porte aqui para a gente, isso só fortalece a relação com os prestadores, com os corretores de seguros e com os nossos segurados. E quais são as novidades que o Grupo Sul América traz para a cidade de Maringá? Olha, a novidade é a expansão, produtos novos, produtos muito mais adequados ao local. Maringá é uma cidade que está crescendo, quando a gente olha para Paraná, né? o interior do Paraná, é uma cidade que cresce de uma forma consistente. E aí a gente vê a força do agronegócio na cidade, é uma cidade pujante, é uma cidade limpa, né? Eu fiquei surpresa, é minha primeira passagem aqui em Maringá, então eu fiquei surpresa com a qualidade, com a limpeza das ruas. Né? Então, assim, para gente do Grupo Sul-América, é só uma felicidade a gente poder estar tá aqui inaugurando mais uma sede. Eu estou em companhia da doutora Caroline Caldeira Que é a responsável médica de toda essa mega estrutura Que foi montada na cidade O que a população de Maringá pode esperar da questão médica do, da Clínicas Paraná? Com certeza pode esperar que um atendimento de extrema qualidade Então a Paraná Clínicas Nós desenvolvemos um modelo de atenção em saúde semi-verticalizado Então o nosso modelo de unidade própria ele visa trazer essa assistência de qualidade em um local que é acolhedor e que consiga ser resolutivo nos problemas de saúde do beneficiário. Então, basicamente, é principalmente trazer bastante qualidade na assistência ao beneficiário. Então, eu recebi um material do pessoal da imprensa, né, do grupo Paraná Clínicas, e fala que vocês são muito atenciosos na prevenção. Isso é muito importante, né? não é só tratar da doença, mas a prevenção é essencial. Perfeito. A Paraná Clínicas, nós somos planos de saúde empresariais. Então, nós, desde o princípio, nos preocupamos com a gestão de saúde. Então, quando a gente fala em gestão de saúde, a gente entende que você trabalhar a prevenção é sempre muito mais inteligente do que especificamente você ficar o tempo todo tratando doenças. Então a gente fala muito sobre promoção de saúde, a gente fala muito sobre prevenção de doenças. Nós temos toda uma estrutura também desse nosso cuidado coordenado, amparado nas nossas unidades próprias, que é justamente para a gente fomentar esse entendimento sobre a prevenção. E quais são as especialidades da clínica? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar principalmente com as especialidades mais básicas, então clínica médica, ginecologia, pediatria, cirurgia geral. E conforme nós estivermos tendo o nosso crescimento aqui dentro da região, a nossa ideia é expandir cada vez mais e nós vamos ter mais do que 25 especialidades aqui sendo ofertadas para o beneficiário. Tem tratamento oncológico também aqui para Maringá? A gente tem todo um programa de saúde que visa trazer o amparo a esses pacientes oncológicos. Então aqui na unidade nós também conseguimos fazer todo esse acolhimento do paciente oncológico. Aqui o grande convite para que a população venha conhecer, entender um pouco mais sobre o modelo de negócio da Paraná Clínicas. E o nosso diferencial realmente é esse acolhimento especial e a qualidade assistencial super diferenciada. tá, gente? Então venha conhecer. O que a gente percebe depois de 10 anos que eu fui embora é que Maringá se transformou uma cidade melhor do que já era. Eu estive lendo um pouco sobre, sobre a história de Maringá e nos últimos, nos últimos dez anos, a cidade passou para mais de 400 mil habitantes. E nos últimos índices de 2022, Maringá foi considerada a melhor cidade do Brasil para se viver. Então, para mim, acho que é um orgulho é muito grande poder voltar depois de dez anos a trabalhar na cidade e trazer dos corretores de seguro e devolver para a cidade um pouco do que eu recebi de vocês. Trazer uma unidade nossa da Paraná Clínicas, que eu acho que é, um, que é um presente que o Grupo Sul América pode trazer para essa cidade que tanto particularmente me acolheu. Então... Eu estou em companhia do Rodrigo Chavantes, que é o superintendente do Grupo Sul América, na região sul. É um casamento muito interessante, né? Sul América e Paraná Clínicas. Olha. Primeiramente, é um prazer poder estar falando com vocês aqui. Obrigado pela presença pela cobertura do nosso evento. Foi como foi dito no palco, foi um casamento perfeito, está sendo um casamento perfeito. A gente acredita muito na saúde de qualidade e ter vindo para Maringá é uma aposta que a companhia faz em trazer a oferta dessa operadora aqui. O Grupo Paraná Clínica já é muito forte em Curitiba, então é o momento ideal para a gente fazer essa expansão para esse cinturão do entorno aqui do interior do Paraná. Então a gente está muito feliz, a gente acredita muito no, na, no potencial de vendas que a gente ainda tem por aqui. Ó. É, e o Grupo Sul Américas é forte na escolha de Maringá, né? O senhor já passou por aqui, conhece a cidade e se, e se diz seguro que aqui o negócio vai dar certo. Olha, eu fui abraçado por Maringá, eu tenho muita saudade assim, de morar aqui, eu confesso que aqui eu aprendi algumas coisas na minha vida, inclusive a comer o delicioso carneiro eu aprendi aqui em Maringá. Maringá, tem uma característica que também foi falada no palco, foi eleita a melhor cidade para se viver no Brasil. Então não é à toa que a gente está vindo investir aqui. Essa estrutura, uma estrutura de 1.800 metros quadrados, com mais de 14 especialidades, com capacidade de mais de 30 mil atendimentos mês. Vejam o quanto a gente acredita na cidade. E o que, que o maringaense precisa saber para vir e conhecer a Paraná Clínicas na cidade. É só chegar, as portas estão abertas. Ao lado desta unidade de atendimento, a gente tem a nossa estrutura comercial, que nós temos os gestores comerciais Ariane e Wesley que estão para atender todos os clientes, todos os corretores. Então, As portas estão abertas. É só chegar. Que legal. Parabéns e muito sucesso para vocês aqui na cidade de Maringá. Obrigado e um abraço a todos vocês. E nós encerramos por aqui com Rodrigo Chavantes, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.